Ser prefeito não é só fazer as grandes obras, elas são necessárias, nós sabemos, mas é preciso muito mais. É cuidar da nossa cidade como a gente cuida da nossa família. Cuidar da nossa cidade com amor, cuidar de algo que não é só nosso, é público. É com esse propósito que eu sou candidato a prefeito de Itajaí. Enxugar a máquina pública e transformar os impostos em benefício direto às pessoas é o nosso grande objetivo. Você já conhece o Mafra? Conheço o Mafra sim, ele é muito gente boa. Conheço demais, é gente da melhor qualidade. O Mafra é gente da gente. Eu sou o Mafra, muitas pessoas já me conhecem, mas te convido a me conhecer diariamente no rádio, na TV e nas redes sociais. E saiba como nós vamos mudar a etagem. fazer mais com menos dinheiro. Está chegando o tempo de mudança Nossa Itajaí vai renascer Vem Itajaí que a hora é agora Nós temos que mudar Mudar para crescer Abra a janela e deixa a luz entrar Pra fazer mais pela população, nossa cidade quer de volta alegria com esperança, força e determinação. Eu quero você coragem decisão, eu quero a voz que comanda, que manda e dá direção, eu quero ver compromisso, eu quero tudo isso aí, eu quero um pra prefeito, pra minha Itajaí, má pra prefeito, é 77, o um novo rumo para Itajaí, má pra prefeito. É 77 A Itajaí Toda vez que eu penso em criança, eu penso no futuro da nossa Itajaí. O que vamos deixar para essa geração? Eu penso no meu filho Vitor, de 8 anos que vai crescer aqui em nossa cidade. É para ele para tantas crianças de sua idade que temos que fazer uma Itajaí de oportunidades. Venha, vamos aproveitar esse dia da criança para pensar em nosso futuro. Jário, eu queria conversar um pouquinho sobre a administração da nossa prefeitura de Itajaí. Nós estamos aqui vendo que a nossa estrutura é muito pesada, muito cara e tem faz com que o dinheiro do contribuinte seja investido no lugar errado. A nossa proposição de fazer uma reforma administrativa na nossa cidade, ela é contundente, é profunda. Então, Oswaldo, no nosso plano de governo, nós falamos em sete secretarias, né? É, conta para mim, conta o pessoal que tem em casa, como é que vai funcionar essas sete secretarias? Como que a gente vai economizar mais dinheiro? Bom, eu tive em cresci uma cidade que tem o mesmo tamanho da Jair, inclusive um pouquinho mais de população. E essa cidade governa com cinco secretarias, cinco somente, e faz com que tenha menos cargos comissionados e sobra dinheiro para que seja investido em educação, saúde, infraestrutura, segurança. E isso é muito bom para a nossa população. Então, quer dizer, desinchar a máquina faz com que sobre dinheiro. Oswaldo, então, com tudo isso que tu falou e que a gente vai fazer, nós temos que sair daqui e contar para o nosso povo nas ruas como nós vamos fazer isso. Então, eu estou contigo e vamos lá falar com o povo. Um abraço! Faço tudo na vida com garra e determinação. Foi assim como vereador e deputado federal. Para mudar certas coisas, é preciso de força e coragem. E é assim que vai ser na prefeitura. Os problemas precisam de solução e a cidade tem pressa. Não há outro caminho a não ser enxugar a máquina. Reforma administrativa na primeira semana de governo. É a única forma para sobrar dinheiro e investir na qualidade de vida das pessoas. Com a reforma administrativa que vamos fazer, reduzindo para apenas sete o número de secretarias, vai sobrar dinheiro. Com essa medida, vamos economizar cerca de 50 milhões por ano. E a saúde será a prioridade. Vamos modernizar a saúde com o aplicativo Saúde Já, uma ferramenta digital para agilizar a marcação de consultas, exames e a entrega de remédios. Tudo através do teu celular. Estou propondo uma redução da máquina pública para apenas sete secretarias. Uma economia de 50 milhões de reais por ano. Vamos investir esse dinheiro em saúde, fazendo três pronto atendimentos 24 horas. Um no Santa Regina, outro na Praia Brava e outro na Itaipava. O atendimento médico de qualidade precisa estar perto da população. Esse é meu compromisso com a saúde de Itajaí. Nós precisamos fazer o dinheiro do contribuinte e render mais. Para isso, vou governar com apenas sete secretarias. Isso vai dar uma economia de 50 milhões por ano. Vamos investir esse dinheiro em saúde, interligando todas as nossas unidades através do saúde já. Assim que você chegar a um posto, o médico terá todas as informações sobre a sua saúde. Precisamos usar a tecnologia ao nosso favor. Mafra, me diz uma coisa, você vai mesmo diminuir os cargos comissionados? Nós vamos governar com apenas 177 comissionados. Vamos reduzir? Quase 500. Sabe por que eu vou acabar com essa mamata? Porque eu não tenho compromisso com um monte de partidos. Meu compromisso é apenas com você, que precisa de uma prefeitura que resolva os seus problemas. É 77 ah! 200 milhões de reais! Você já parou para imaginar o que pode ser feito com esse valor? Mais educação, mais segurança, mais saúde! É isso que o nosso município pode perder nos próximos quatro anos sem a economia gerada pela reforma administrativa. Com a reforma que estamos propondo, vamos governar Itajaí com apenas sete secretarias. Enxugando a máquina, Vamos economizar mais de 200 milhões que serão investidos no que realmente importa. Acesse o link na descrição e saiba como você pode fazer a transformação em Itajaí. Itajaí está vivendo um momento muito difícil com a água. A nossa Semasa, que foi construída para dar serviço de qualidade para o nosso povo, não vem fazendo seu papel por conta de tudo que a gente já vem avisando. Essas adutoras e as tubulações de distribuição são velhas, estão lá há mais de 45 anos. E a gente sabe o que é que acontece quando não dá a manutenção adequada. É isso que está acontecendo. Nós vamos acabar com isso imediatamente. Nós vamos fazer o Semasa uma autarquia com cargos técnicos. Nós vamos acabar com a indicação política numa empresa tão importante para a nossa cidade. Pode ter certeza, essa situação que vem acontecendo hoje, o nosso governo vai acabar. É pra aprender, é 77. Situação? Oposição? A gente quer solução! Os dois grandes blocos políticos formados em nosso município para polarizar as opiniões podem ter mais dinheiro e mais tempo de TV. Mas nenhum dos dois tem coragem e viabilidade para fazer uma verdadeira mudança. Não somos oposição, nem situação. Nós somos a solução. Eliminando quase 500 cargos de indicação política, vamos fazer sobrar dinheiro para investir onde realmente precisa. Serão mais de 200 milhões economizados em 4 anos. Acesse o link na descrição e saiba como você pode fazer a transformação em Tagarela. É, uh, é 77. A pandemia do coronavírus trouxe efeitos devastadores para vários setores da nossa economia. Milhões de empregos deixaram de existir e outros prejuízos são incalculáveis. A escolha do nome que irá comandar nossa prefeitura durante essa retomada é uma escolha de sobrevivência. Se você escolher o prefeito errado, Itajaí pagará por isso. Precisamos enxugar a máquina pública, desburocratizar os serviços desonorar o pagador de impostos e estimular o empreendedorismo para colocar Itajaí novamente na rota do desenvolvimento. É MAFRA é 77! Mafra, como você vai governar Itajaí só com sete secretarias? Vamos unir as secretarias que têm afinidade. Por exemplo, saúde e bem-estar social estarão juntas. O mesmo acontece com desenvolvimento econômico e turismo. Obras estará junto com a agricultura, a segurança com o trânsito e assim por diante. Todos os setores serão atendidos com menos gente e mais trabalho para o cidadão. É 77. Mafra, você tem que acabar mesmo é com essa mamata que nós temos dentro da prefeitura. Hoje Itajaí tem 638 cargos comissionados. Vamos governar com apenas 177. E com um detalhe. 50% desses carros serão ocupados por servidores efetivos. Em quatro anos, vamos economizar 200 milhões para investir em saúde, educação, segurança e geração de empregos. Malta, prefeito, é 77. Em todas as eleições, o assunto via portuária vem à tona. Muda prefeito e o problema continua. Eu tenho um projeto para tirarmos os caminhões do centro de Itajaí. Vamos transformar o rio Itajaí-Açu em uma grande avenida para levar com barcaços contêineres até os navios. Uma solução prática com a participação da iniciativa privada. É é, 77. 7. 7. O Mafra tem uma história de vida em Itajaí. Ele foi vereador atuante, foi deputado federal e defendeu o município no Congresso Nacional. Organiza todos os anos a Festa do Trabalhador para milhares de pessoas. Conseguiu a reforma do Instituto Federal de Educação, brigou pelo Hospital Pequeno Anjo e na Prefeitura vai fazer muito mais. Eu sou o Mafra e conto com seu voto para fazer a grande mudança que Itajaí precisa. É 77. É 77. O turismo é a chave para Itajaí voltar a crescer depois que passamos a pandemia. Mafra tem uma proposta clara para esse setor. A economia vai crescer com o setor de eventos. Nós vamos lançar um edital e passar para a iniciativa privada, o centro de eventos e o parque da festa do agricultor. Assim teremos eventos o ano inteiro. Essa medida vai trazer dinheiro de fora e gerar mais emprego e renda para a nossa gente. É 7777. É 77, Estamos aqui no Mercado Público, um dos patrimônios mais importantes da nossa cidade. Ponto de encontro dos Itajaenses. No nosso governo, vamos fazer a restauração desse prédio histórico. E o Mercado do Peixe, vamos deixar com a mesma arquitetura do Mercado Público. Vamos valorizar o nosso turismo, apoiando também a nossa via gastronômica. Venha conosco! Vamos dar um novo rumo para Itajaí. Quero me dirigir aqui a toda a comunidade surda da nossa cidade de Itajaí. O nosso governo vai ser de inclusão, em especial, toda a comunidade surda da nossa cidade. Pode ter certeza que todos os eventos que a gente fazer na prefeitura vai ter intérpretes de libras. Para isso, nós precisamos fornecer a todos os deficientes da comunidade surda a sua participação direta no nosso trabalho e no nosso governo. Pode contar conosco que nós vamos fazer isso... Na sua plenitude, nosso governo é de inclusão. Cinco motivos para votar no Mafra 77. Número 1, um, Mafra vai construir dois restaurantes populares, um no centro e outro no São Vicente, com refeições a cinco reais. Número 2, Mafra vai criar a Casa do Empreendedor. Vai oferecer financiamento para microempresas e MEIs a juros zero. Número 3. Revitalização do mercado público e apoio ao turismo. Vamos valorizar o nosso turismo, apoiando também a nossa via gastronômica. Número 4. Criação do aplicativo Saúde Já. Vamos criar o Saúde Já. Você vai marcar sua consulta e seu exame pelo celular. Número 5. Mafra não tem rabo preso com ninguém. Sabe por que eu vou acabar com essa mamata? porque eu não tenho compromisso com um monte de partidos. Meu compromisso é apenas com você. O Topo é 77. Olá pessoal, essa equipe maravilhosa de vereadoras e vereadores estão trabalhando conosco desde o início da campanha. Nós precisamos prestigiar você que está aí do outro lado da telinha, de um voto de confiança para essa turma que tem trabalhado muito nessa campanha e tem um voto todos os dias para que a mudança na câmara aconteça é meu querido marido Berkenbrock que é o 770007 o meu querido Alex Cohen 77190 a querida Sheila 77176 a minha querida Patrícia 77677 e meu querido Jauma Gonçalves 7, 7, 5, 5, 5. Esse time é forte, esse time é bom, é honesto e precisa do seu apoio para chegar na Câmara de Vereadores. Um grande abraço! Muda Brasil, muda em instante é, aí! Eu quero força e coragem, eu quero ter decisão, eu quero a voz que comanda, que manda e dá direção, eu quero ver compromisso, eu quero tudo. Aí eu quero uma pra mim. Vem fazer parte dessa família e vamos mudar o um gente juntos. Não, não eu, não você, essa nós pro Itajei. Obrigado, gente. A mudança tá chegando. Com o João, meu querido João, nós temos trabalhado muito tempo. Já foi candidato na última eleição pelo Solidariedade, fazendo um bom trabalho. João, nós estamos andando na rua tu também, né? Sim. Nós levando a proposta da candidatura majoritária e vocês levando a proposta de vereadores. isso Nós temos aí nosso plano de governo, muitas questões que a gente pensa em fazer e resolver o problema da cidade. O que é que o João está levando para a rua para dizer para o seu eleitor o que é que ele vai fazer? Olha, Mafra, é... eu levo a minha realidade, né? Eu tenho um filho com necessidades especiais, ele é estudante da pai, e eu convivo com as famílias que também têm pessoas com necessidades especiais. A minha maior bandeira, né? Tem uma bandeira bem abrangente, mas a minha maior bandeira é as pessoas com necessidades especiais. É por essas pessoas que eu luto. Bom, João, nós precisamos investir muito na saúde, inclusive essa saúde mental. Nós Exato. precisamos ter centro de referências, né? E a gente vai trabalhar muito em cima disso, João. Nós temos um projeto maravilhoso que é a reforma administrativa que nós precisamos fazer imediatamente. Eu quero fazer isso já no primeiro mês de governo. Preciso mandar isso para a Câmara de Vereadores. Eleite vereador, você estaria defendendo esse projeto que você já conhece lá na Câmara de Vereadores com teus pares? Totalmente, porque eu penso que a reforma administrativa ela vai direcionar também para coisas que hoje não é visto como necessidade, né? principalmente a bandeira que eu levanto. Verdade, João. Nós temos um compromisso, então, na Câmara de Vereadores e o Executivo, para que a gente passe essa reforma administrativa, que ela vai economizar 50 milhões de reais para a gente fazer mais saúde para nossa gente. E o número do meu querido João é 77100. 77100. O João... É um cara que ele conhece Itajaí, conhece as pessoas que ele está defendendo e, principalmente, ele vai fazer uma administração ou vai fazer um trabalho direcionado às pessoas da nossa cidade. João 77100, nosso candidato do Solidariedades. O problema da água se repete em Itajaí. A população está sofrendo com a falta d'água. E de quem é a culpa? A culpa é do Semasa. E não é de hoje, como a gestão ineficiente faz o nosso povo sofrer. Estou propondo a privatização do Semasa. Fazer uma licitação transparente, onde o vencedor será obrigado a fazer grandes investimentos para terminar a rede de esgoto e também servir água de qualidade nas torneiras da nossa gente. Existem dois grupos brigando pelo poder em Itajaí. Aquele que vencer vai governar para a sua turma. Você quer mudança? A mudança de verdade é Mafra 77. Eu vou governar Itajaí com sete secretarias. Eu vou economizar 50 milhões por ano para investir na nossa cidade. Estou longe desses grupos que querem apenas o poder. Não sou situação nem oposição. Eu sou a solução. Venha conosco. Vamos mudar. Itajaí. Enquanto eles brigam, Mafra tem proposta. Vai governar com apenas sete secretarias. Reforma administrativa na primeira semana de governo. Assim terá dinheiro para a saúde. Mafra tem propostas para a saúde. Vamos fazer três novos PAs 24 horas. No Santa Regina, na Praia Brava e na Itaipava. Tem mais proposta. Vamos criar o Saúde Já. Você vai marcar sua consulta e seu exame... Pelo celular. É e aí, cansou de ver a briga dos outros? Então veja as propostas do Mafra. Vou criar, com a iniciativa privada, um sistema de barcaças para levar os contêineres pelo rio até o porto e resolver o problema do trânsito. Aqui não tem oposição e nem situação. Aqui tem solução. Nova licitação do transporte coletivo. E a criação do aplicativo Hora Certa. Você saberá que horas o ônibus passa no seu ponto. É 77! Se tudo que a turma do lado de lá fala um do outro for verdade, você só tem um caminho. Mafra 77! Vou governar Itajaí com apenas sete secretarias e acabar com mais de 500 cargos comissionados. Mafra vai fazer a reforma administrativa e enxugar a máquina. Vamos economizar 50 milhões por ano. Para investir na solução dos problemas da nossa cidade. 77, Prefeito, é 77. Enquanto lá no outro lado, eles brigam o dia todo. Mafra trabalha. Vou revitalizar o mercado público e o mercado do peixe. Valorizando o nosso turismo. Sem brigas do seu jeito trabalhador, Mafra tem propostas claras. Vou licitar para iniciativa privada o Centro de Eventos e o Parque do Agricultor. Isso vai gerar emprego e renda para a nossa gente. É 77, as micros e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego em nossa cidade. Você que é empreendedor terá nosso total apoio. Nós vamos criar a Casa do Empreendedor. Um local com todas as informações para abertura de empresas sem burocracia. E mais, na Casa do Empreendedor, os pequenos empresários e microempreendedores individuais, os MEIs, terão empréstimos a juros zero para os seus negócios. É Se tem algo que nós precisamos resolver com urgência, é o transporte público da nossa cidade. Meu compromisso é fazer uma nova licitação para trazer uma empresa de qualidade. Vamos implantar o aplicativo Parada Certa, para que o usuário saiba a hora exata que passa seu ônibus. É o meu compromisso com o transporte público de Itajaí. Isso é uma garantia da Constituição Federal. É 77. É 77. Aqui não tem briga, tem propostas. Mafra vai implantar dois restaurantes populares. Um no centro e o outro no São Vicente. Vai criar a casa do empreendedor. Os pequenos empresários e microempreendedores individuais, os MEIs, terão empréstimos a juros zero. Nova licitação para o transporte público de Itajaí. Se tem algo que nós precisamos resolver com urgência, é o transporte público da nossa cidade. Agora é Mafra 77! Olá pessoal, nós estamos aqui presenciando uma cena surreal na nossa cidade. Em pleno século XXI, a nossa gente pegando água na bica de volta. Voltamos tempos passados. Isso é impressionante. Eu estou aqui vendo isso e não estou acreditando. A nossa companhia de água, que era para ser uma excelência, que poderia estar fazendo um grande trabalho, infelizmente por competência das pessoas contratadas e levando para dentro do cargo público vício do comissionado, infelizmente está aqui o resultado. Está para cair o diretor da Semasa, depois de estourar a treza adutora, depois de estourar a barragem, agora estão tentando tomar providência. Mas isso vai acabar. Nós vamos abrir uma licitação imediata e vamos privatizar a Semasa para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. A nossa gente não merece ter, no século XXI, ter que vir na bica pegar água. Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. Nós vamos abrir uma licitação imediata e vamos passar para o setor privado, a administração da nossa Semasa. Isso vai profissionalizar e vamos acabar com isso. E investindo mais na Semasa, esses empresários com certeza vão ter compromisso com a nossa população. Vamos fazer isso imediatamente. Grande abraço a todos e quero aqui convocar vocês para que nós possamos fazer isso junto. Itajaí Precisa e merece água de qualidade Grande abraço O foco agora é Mostrar uma solução para a população População Nas suas casas não quer saber se a água Vem privatizada ou a água Vem estatizada Ela quer saber água limpa com qualidade Olha aí meu amigo Essa é a nossa linda Itajaí Uma cidade pujante com a economia forte E que precisa muito De uma administração de qualidade e agora nessas eleições tem acontecido coisas que a gente fica até triste por conta da nossa cidade não ser assim. Dois grupos brigando pelo cofre da prefeitura. Isso faz com que a gente veja a nossa política sendo discutida para ver quem é que leva esse cofre. E é muito difícil para a gente aceitar isso. Por isso que eu botei meu nome à disposição à candidatura de prefeito dessa cidade. Porque eu tenho certeza que o povo vai escolher no dia 15 de novembro, 77, nas urnas. É 77, o novo rumo é setenta Está chegando o tempo de mudança. Mas aí Tajaí vai renascer.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 Chegando ao final desta campanha, olho para nossa Itajaí e vejo quantos desafios nós temos pela frente. Com o meu vice Jairo, andamos por todo o município e fomos muito bem recebidos pela nossa gente. Levamos a nossa mensagem de mudança para fazermos uma Itajaí melhor. Agora é a hora de agradecer o carinho de todos e pedir o seu voto no dia 15 é 77.